Fala, guitarrista, beleza? Ó, vou estar tá passando aí agora o solo da música A Vitória da Cruz. É uma musiquinha antiga, mas é um solo legalzinho também, tá? É bem pequenininho, então cabe bem nessa série rápida que a gente faz aí, beleza? Vai ter a tablatura aí, vai ter tudo. OK? Então vamos lá, vou executar aqui junto com o playback e a gente já vê isso aí. <risos> Esse é o primeiro solo, é um solinho fácil, né? Tá em pentatônica aí, fica mais fácil ainda, tá? Então eu vou executar ele aqui lento, lembrando, tá? Eu já não consigo mais deixar o parâmetro da G5N porque eu vendi ela, tá? Então vai sem parâmetro de G5N ok? Então é o seguinte aí, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai começar aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui para poder caber a tablatura em cima, senão não vai, né? Então é o seguinte, eu vou executar ele aqui bem lento, tá? Um, um, um. Vou mais a mesma coisa, E agora vem um bend, né? Okay? Convém que ele esteja bem afinadinho aí, beleza? Já quero te pedir, eu vou ensinar mais um solo, mas eu quero te pedir aí, se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, beleza? Que é para não perder as notificações e não perder o nosso conteúdo, ok? Já deixa o like aí, não esquece de deixar o like não. Então vamos já para a próxima parte aqui. Vou tocar o solo junto também, é um solinho pequenininho. Tá? Vamos lá então. Então vamos lá, para executar essa, essa partezinha aí é bem simples também, tá? Então, é só acompanhar a tablatura aí, ó. É basicamente isso, não tem muita dificuldade não, ok? É um solinho bacana, espero que tenha te ajudado aí. Se não, deixa o like, deixa o like, comenta, compartilha, tá? Se não faz parte do nosso curso evolução, aparece lá com a gente, vai ser sucesso. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.